E aí galera do canal, aqui é o Zubit, hoje a gente está com mais um vídeo e hoje eu vou vim explicar para vocês como funciona a troca de signo e o que acontece quando vocês pegam mim nível 60. Para você trocar de signo, vocês vão ver aqui nesse cara aqui, ó o clade, o troca de signo respondendo a uma pergunta que vocês sempre fazem se eu trocar de classe, eu, minha armadura vai resetar do zero? aqui você vai pegar sim, mas a sua anterior vai continuar no que tá eu já dei uma parada na armadura de Pegas, que eu tentei gravar antes não deu certo e a de Andromeda Vou fazer um teste agora com a armadura de, de Lira pra vocês verem o que acontece Clicando aqui tem um ó. pra mostrar da armadura de Lira Não tá mostrando não Aqui ó Estabilheirinho De cada armadura Pegar de Cisne Pegar de Cisne Ó eu peguei a armadura de cisne, só que quando eu venho aqui a armadura, eu não tenho armadura de cisne. O que, que eu vou fazer para pegar a armadura de cisne mesmo? eu vir falar com esse cara de novo, entrar com a questzinha, pegar e vou me dar armadura de cisne. Pronto, vou dar a armadura de cisne, cisne. alibei tudo aqui, cisne bonitinho. Aí que eu já vi? Então eu armadura no zero. E pra que serve trocar de, é, é, troca de classe? Você não precisa ter é, não precisa usar a classe classe, mas é bom o seu patrão de armadura nível 11, porque ela te um, power, um buff de power grande. Deixa eu pegar o de dragão de volta. dragão não, vou pegar a de androide, que a androide tá nível 8. Vou mostrar como é que aumenta o power. Tá? Não, vou voltar tá com a de dragão. Vou pegar de dragão aqui. Posso dizer quantos de power eu tenho e quanto eu vou ficar. Modelo de dragão. Aqui. Eu equipei, modelo 18. Modelo de dragão, estou com 111k, é, 254. Vamos pegar aqui agora a armadura de Andrômeda. Que já tá no nívelzinho, no melhorzinho, quase no 11. Fica melhor pra mostrar pra vocês. Vou vir aqui, ó. Andrômeda. Aqui a armadura de Andrômeda. aqui. beleza. Vou vir refinar ela. Eu não tenho Jade Stellar. Vou trocar os que eu tenho aqui pro Jade. Troco e receber. Onde que é mesmo? Aqui. Não é Jade. Acho que a Shled dá... Não, velho. Peguei 20. Vamos ver se dá pra pegar uma... Ah, não. Sangue, deixa só pra dar crítico. Não, agora. Esperar o tá do outro pra cima. Pegou nível 9 e não deu. Mas vamos pegar um pouquinho mais aqui. Desculpa os carros passando aí, porque aqui que normalmente passa é muito carro. mais 10. Deixa eu passar agora. Fechando. Dei 10. Deixa eu ver se deu crítico. Crítico de 300. Pronto. Não foi com de crítico. Deu crítico. Vai dar crítico com um 320. Vou pegar mais uma pedra ali para dar o crítico. É... aqui que duas. Se tem uma, tá, beleza. Vou fechar aqui. Pronto. 330. Pronto, foi. Vou ganhar a passiva de Andrômeda, eu vou vir aqui vou ativar a passiva de Andrômeda, deixa eu já qualquer as duas passivas ativadas só que quando eu mudar de armadura esses passivos vão ficar tipo uma passiva oculta eu estava com 111k 200 e pouco vamos ver aqui qual que eu fiquei vou equipar agora a armadura de dragão equipei ganhei 500 de power por ter o ocupado minha armadura do 6 a 11 a de Andrômeda. E tipo, 100 pedras que você não vou usar pra, pra mais nada, simplesmente, entendeu? Então é muito bom você usar isso sempre pra upar a sua armadura. Pega as pistas, exemplo, que tem uma armadura. Se não ganhar uns power a mais, tá sobrando, não tá usando pra nada. São cristais inferiores. Você pode também vender. Mas eu prefiro upar, porque aqui não dá um power a mais. É pouco, mas dá. Então é só isso, gente. Se inscreva no canal, compartilha e... Vou, agora eu vou gravar outro vídeo. Fui. Joinha. Deixa o joinha também, esqueci disso. E tem que favoritar o sininho do vídeo. Pra que você sair vídeo novo, você saber como sair. Deixa lá, é. <risos> Falou, gente. Tchau.